Carrega, carrega, meu mete balinha dentro. Que Pula mesmo, tá procurando a caverninha Tá procurando, vou ajudar, vou ajudar a procurar a caverninha. Ela deve tá lá em cima. Ô meu, vou... não para é pra esquerda. É pra Achou! Como é que é o negócio? Eu já volto. Mas é agora. Ah! Marreta no chão, já ah! vi, tio. Tem, ó, a gente rola da cadeira. Sim. Ó, ó, tem altos itens. Ô oh, meu Deus, tem que comandar uh! Brinca com caverninha, tio, ó. Quero ver os caras prender o caverninho, já deu a volta olímpica. Ó, oh, ficar ligado, tem que ser rápido. Escadaria abaixo, tio, foi de ponta. Ó, oh. ó. Oh. Dois segundos e meio pro caverninho sair dessa situação. Ó, oh. já quebrou a cadeira. O que, que a gente faz? Desamarra o nó, tio. Oh Ô, meu Deus, vai deixar o caverninho sozinho. Ah, oh, meu Deus. Mais ou menos, assim. Rapaziada, se você não se importa... O caverninho só, só precisava de uma e ia ficar mais legal, hein? Beleza! Antes de mais nada... Vamos checar o ó, oh, Lá em cima tinha uns um martelos, hein? Vamos se ligar. para um martelinho do amor, a gente dá pra... Fazer uma obturação no dente dos locks que mexeu com o caverninho. O caverninho já, já tinha visto, ó, ó, ó. Tinha um martelinho aqui, hein? Onde é que tava o martelinho? Não tô lembrado, não. pode é, o caverninho é martelinho, hein? Tem um lock pendurado. É isso mesmo. Aqui tio. Ó, ó, martelinho do amor tem que pegar, não? Olha, você tá amarrado. Você acabou de sair, tá no em apuros. Acho um martelo do amor no chão. Eu não quero encontrar é as leis, é muito violento. Rapaziada, vou ter aqui no braço mesmo, gente. Ó, soquinho do amor mesmo. Beleza, rapaziada, ó, dá um carrinho aqui. Já estamos na outra parte. Já passa pelo cano de simplesmente o treinamento que o Chuck Norris nos ensinou para sair de qualquer fortaleza. Oh. O que a gente precisa é simplesmente de dar um rocamboles no loco e pegar a arma meus dele, hein? Ó. Ó. Já tá ali, ó. Beleza. me Muito de ser o homem que eu quero oh. ser. Bom. Por terem cara fazer a oraçãozinha dele. Dá... Rapaziada, não tem nem rocamboles, hein? Não tem nem graça, cara. Caiu igual um maçã do amor no chão estragado, hein? Beleza. Me parece... Meu Deus, cadê a... Não tem arma não, tio? Não! Passando de beisebol essas horas? Beleza, tem, tem outro loco aqui andando. Esse oh, posto oh. é uma honra. Uma tiazinha, tipo. Vamos trocar ideia com ela. Vamos trocar ideia de boa com ela. Ó. Oh. Ah. Vap no crânio. Beleza, rapaziada. Continuando a missão. Vamos ver se a gente acha uma arma do amor aqui, hein? Tem mais loco aqui. Caixa tá de boleiro ali o que tá escrito na parede, ó ah, só um, ah, no crâniozinho, um dia para cima, é mais ou menos assim. Calma. Estão aqui. Ó, vamos tirar esse bloco daqui, simplesmente para não deixar. Nunca é negócio. Tem mais aqui, hein? Ó, o cara tá tomando um, um Dolly cola light ali. Rapaziada, vamos simplesmente dar um, um brinde com ele aqui por trás aqui, mais ou menos assim, ó. Ah. Meu Deus! Como o que é eles que é? vão fazer? O que eles vão fazer comigo? Rapaziada, onde oh, é que eles estão? Isso não <fazinha> é Vamos de boa, sem fazer muito barulho, hein? Ó, tá aqui dentro, tio. <fazinha> tá bem tá, sinistra tá <fazinha> essa parte, então diretamente com o pai do pai. Vamos se ligar, we love you. Tranquilo dois. O que dois? Tem uma bíblia ali. Tem como tá com uma carninha ali, não? Ó. Tá um isso. Ó. Tá aqui alguma coisa aí. Tipo, vamos ligar. ligar, hein. Ó, ó. O Nob tá procurando. Ó. Ó. Aquele cara está ali. É isso, é isso. É isso que o cabelo é querido. Ó. Oh. Ó, oh. oh. oh. treinado, é treinado. É. É, negócio, né? Tá vindo mais, ó, ó, ó Ele já cai, tio, aí cai, cai Beleza? Ó oh. oh, meu Deus oh. oh. Rapaziada, Flávia, a é inteira atrás do Caberninha Podia ser pior, sabia? Beleza, estamos tranquilos ah. O Caberninha só faz Um espaço para bicar o Zóio Ó, ó Um Zóio para você Dá um Zóio pra cada ah, Peraí, ah, meu, não tá zoando não, hein? Ó oh. ah, Tranquilo, já temos umas munição suficiente pra picar qualquer ló Ah, mas você tá de boa, tio, tá gritando? Tá com dor no dente? Ah, eu vou fazer a pinturação ó, ó, ó Que eu tô atrás, hein? Ó oh, o joelhinho, ó oh, samba Samba oh. do Brasil O joelho é forte, hein? Oh, rapaziada O que? Ah, oh, tá ah. é. Ela brilha? Ai ah? Segura Rapaziada, peraí, peraí pera Agora a tortura é séria, hein Vamos parar de gracinha o que os E atrás desse povo E aí, daqui Um bico pra cada Tranquilo, é aqui que Nós rola vamos a tortura Ó Peraí, peraí Rapaziada, ele <risos> tá ligado que eu tô aqui eu sei o seu pecado Ele guia você Espereito. Seus pensamentos, suas ações Seu pecado Fazia. É a ira Tá Nada lá dentro agora é Então vamos Brincar Torne-se a ira Deixa ela preencher o seu corpo e consumir a sua alma Porque no Como fim é que é? Você ainda será vazio e eu estarei Olha. esperando bem aqui. Nós vamos. Mas é como que a gente abre essa porta agora pra tirar a tiazinha dali, meu Deus? O quê? Ai! Fregás verde de roupa, meu Deus. Agora ferrou, tio. Ferrou. Um minuto e 29. e nove. Senta! Vaza, tio, vaza! Ó, Ó. Ó. É, é o que o cabernet precisa, É um minuto para sair fora, tio. Veja, sobe, sobe a escada do amor Rapaziada, acho que estamos no caminho certo, hein Vamos subir esse prédio grego aqui e sair fora Ó, ó, ó, mais ou menos pra sítio, oh. treinamento dar místico, ó, oh, 30 segundos já saímos, é mais ou menos isso Tem mais volta aqui, ó, oh, pecado, você mas... Tem um tiro duas cabeceitas, hein aí. cair, oh, ó, uma cabeceita, ó Dizem que você Ei, peraí, peraí, já estamos fora. Por é duas é é tem um loco aqui, ó. A caixa aqui. É, é, tá caixa aqui esperando. É, não, não quê? É, é. um ele. não o munição. Não importa onde ele vá. Tem oh, eu peguei uma pátio, que É louco cachoeira. aí, Joe. Ó, vamos errar esse é lock hein Mas é cadê Zama? armas? Oh, Preciso dar minha pra ficar os olhos Esse é o poder Vamos cair Fazer a demitradora não Pelo amor de Deus Onde é que eu vou tio? Além da frente Não há nada mais que possa fazer aqui gente. Eu vou atrás de você quando for a hora certa Pula aqui Tira o leu seu tio Vaza! Meu Deus, vai embora. Pode, vamos correr, garotinho. Não se importa que puder. porque do contrário esse cara não fazer aí. a sua princesinha. Vaza igual um porco. é, vou dar uma rampada aqui você. Não se importa, ó. Oh. Vai. É, tá de boa. É calculado, é calculado. Viu? é profissional. Peraí, subir na também não dá, né, Gaberninha? Passa no meio da ponte grega ali, ó. ó. Passa no meio da ponte, não, amor. Peraí, é Lupin? agora, é caberninho! Mas Lupin não, essas horas. Ah! Sobe na parede. Papi. Tá dando certo. Onde é que era você? Não conseguia entrar em contato com você. Soube que o John te surpreendeu e pensei no pior. Que bom que você sobreviveu. Sinto muito pela Hudson, mas não tem muito o que fazer sem a chave do John. Vai ter que atrair ele pra fora. Como eu é que é, que é o negócio? Acho que o melhor jeito de fazer isso é tacar fogo na operação dele. Ao trabalho! É só da localização do, do caverninha. O que que acontece? Capture caminhões tanques da seita e entregue aos End. A gente, a gente escuta! É é? Temos um problema. O portão do Éden colocou nas ruas uma monstruosidade que eles chamam de um revelador. É um tanque. Eles querem tomar as tanque. estradas de volta. Tem uma patrulha de resistência bem no caminho dele. Eles vão Faziada. precisar de ajuda. Você precisa correr. Onde é que é esse Não! Vamos direto! Ó, ó, ó, ó, já achou um, um Marboros aqui? Ó! Oh, tá no bolso! Pega esse Marboros aí! Não tem como não! Não! fazer! É, já tá completo aí! Beleza! 1.734 metros! Simplesmente, vamos ser mais astuto tio! Ó! Oh, no mapa, esse local está mais ou menos aqui! Só que tem um transporte rápido! Vap. Rapaziada, simplesmente não me parece uma tarefa muito fácil Mas vamos em busca é isso, tio Peraí, peraí, peraí, tio Antes de mais nada, cara, vamos ser mais astuto ainda Vamos pegar umas munição, umas escopretas e umas mestralhadores Vap. Beleza, rapaziada, me parece que essa missão é Eles um pouco grega que O vai simplesmente recuperar as suas armas não. Beleza rapaziada, agora já estamos preparados Com a bazuca de uma A escopeta e, e a pistolinha do amor Bicatória, o que que acontece Estamos a 130 metros Da nossa localidade Já me parece que tem uns amigos feridos Na área Mas o caverninha já está a caminho Ó, Vamos se ligar naquele S yes ali hein? O caverninho vai dar uma bazucada ali qualquer hora Beleza, primeiras impressões Fogo, carro tombado Amigos do chão Nada engraçado. O que que acontece? Esco preto. preto. Ó, ó, do bem do mal? É do bem? Parece que é do bem. Meu beleza. Deus, já, ajuda isso, oh. meu Deus um já está Deus, re restaurado Deus, Deus, pela bênção cavernal. Valeu, a gente. Ó, oh. oh. os caras vai vir atropelando, hein? Já tô até vendo. Beleza, beleza. apresenta tá é, pros caras. Rapaziada, olha né? o oh, ali, ó. Ó, quer dar ainda o, o último suspiro do amor? Mas vai parar de ser Loki, hein? Tranquilo, qual é que é o resto da missão? Rapaziada, simplesmente eu não curte essas caixas d'água velho aqui, não? Vamos, oh, acabou, acabou a missão do bazuca. Aí ah, não. O quê? Ô tio, você vai atropelar? Eu não do bem. Ah, que... Rapaziada, eu vou dar umas ali somente para ficar de boa. O cara não curte esses barril aqui, tio. Oh, meu Deus! Vamos bicar esse barril velho, hein? Ó. Oh. né, cai nós. Dá pra ir disso, vai tipo, acabou isso com também. Tranquilo. Ó, olha seu é lock. Beleza. Rapaziada, a outra é parte deu para ouvir daqui. Vamos ter acertado um dos silos da Seita. Pode acertar. Olha, isso é base total na cadeia isso que os babacas usaram quando atacaram claro o Nick é. e eu. Ela é letal. Dissem metralhadoras e Que é uma sugestão? o um avião do Nick ele não um, vai avião? ligar Manda fogo. Meu Deus do céu. Rapaziada, ó. ó a outra parte já é aqui. 300, tem 300, É cem metros. Porque ele tá com super rotório. Ó. chegar patinando nos olhos desses locais. Ó. Ó. Ó. Abandona o carro. Vaga. Coloca a munição de bazuquinha. Vamos ver quem vai mexer. O quê? Onde? Rapaz, é, é, é, é bom ser do bem, hein? O quê? Meu Deus o quê? Oh. Rapaziada, é o que é isso? É uma bazucada, só o Caverninha resolve essa trilha. Seja o que for, não deixa Acabou. aquela coisa passar Rapaziada, tá vindo caminhão super Não tem super como pôr aquela coisa, o que a gente vai fazer? Vai bazuca, tio Bazuca! Ai. Ai. Gente, eu... eu não, todo mundo aqui está te devendo Ah, meu Deus, é só pagar uma suquita para nós As dar. estradas estão seguras de novo e graças a você Eu sei que o Dutch está te dando muito trabalho, mas não se acanhe Sempre que quiser conversar, conta comigo Claro que eu vou contar contigo Se cuida, gente Rapaziada Oh, meu Deus, é... Concluímos mais um amorte. Ó, oh, tá enchendo a barrinha, hein? Esse Loki tá chegando. Ajuda em fazenda, não tá chegando mestre. Sua alma está envenenada. Oh, meu Deus. Muito, tomada por câncer. Oh, vai, vai levar, ele tio. Deve ser vai parar de ser Loki. Mas você recusa minha ajuda. Recusa-se a dizer que Vai levar sim. Um pau. Então, até que diga oh, que toda a dor. É? Que Causar a este projeto recairá mil vezes sobre seus amigos. Sem chance, o cabernet está preparado com a bazuquinha no bolso, tio. Hudson aqui ainda vai aguentar. Escolha suas ações com cuidado, a gente. Rapaziada, tá ficando feio o negócio, hein? Ameaças e tudo mais. Como é que é? Pô, tá vindo uns locks ali? Ah, oh, meu Deus, é isso que brincar, tio. Oh, eu adoro essas brincadeiras de doinha, ó. Oh. Vamos derrapar de boa. Ó, oh, minha, derruba o cara, hein, pelo amor de Deus, hein? É, é do mal você também, de... Vai cair e derrapa! Vamos pegar o cincão se bloco aqui. E antes de mais nada, trocar o index é esse cara aqui. Parece que ele contém informações. Foi bem informações. impressionante os que eles pararam de chamar no rádio. É. E agora o pessoal de reconhecimento disse que a seita tomou o controle da fazenda e está matando os animais. Como é que é o negócio? Eles são pessoas boas, a gente. Precisam de proteção. Ó, oh. Rapaziada, será que a gente já vai direto ali? Tá rolando um tirotex a 300 metros, tio. Ó, temos um helicóptero de caça da polícia aqui. Ih, vamos pegar esse jeepinho pra lá de boa, hein. Já tá. Ô, meu, vale esse tirotex. Deixa os caras, vamos simplesmente sair de boa aqui, ó, derrapando. Tranquilo. Ó, 300 metros que tá rolando o um tirotex mais forte. Mas o caverninha está preparado e armado até os tempos para esse tipo de ação, hein. Ó. Já quebra aqui o corta-caminho, o atalho. Ó, ó, ó. Chega assim, tio. Chega assim, tio. Beleza, ó. Apresenta esse escopeta pros caras. Tranquilo. Quem fez isso... Mas... É, mostrar. a... Beleza. Rapaziada, o negócio vai comer agora, hein? Ó, ó. Um joinha. Dois aí. Tranquilo. Ah, beleza. Ô, oh, meu Deus. Esse é do mal, esse é do mal. Ô, oh, meu Deus. Será que ele não aguenta? ele aguenta. Não. Beleza. Rapaziada, estou emocionado. Parei, parei. Não parei nada, não velho só começar. o aí. Foi mal, Essa treta aqui vai ser profissional, hein? Oi! Ai, olha ali. Cadê, cadê? Cadê tá procurando a hein? Tá procurando? Vou ajudar. Vou ajudar a procurar o Maria. deve estar lá em cima. Ô, meu, vou, vai para a esquerda. Vai João! Veja, baga. Também a gente rapaziada, ó, fizemos um boteco novo, vai rolar uma balada, pista de skate, patinação, sorveteria e um bingo profissional para você jogar com as vaquinhas, hein? Vamos se ligar aí tamanho da seta da vaquinha, rapaziada, ó, oh, meu, para, aí, para aí. Oh, rapaziada, ó, como ficou, ficou pichado aqui, tio, o negócio, tranquilo, parece que rola uns livrinhos legais aqui, hein, ó, oh, qual que é isso aqui? Os caras disseram genial. Mitchell Barbinocote. Mas tem de forma misteriosa e graças a você, o portão do Éden não vai mais alimentar seus seguidores com nossa com nosso nem... E finalmente, podemos começar a dar refeições de verdade pro pessoal. Com certeza. Rapaziada, é, o Caverninha está mudando a vida das pessoas cercado. aqui, hein? Rapaziada, você está falando tá um sonzinho de boas-vindas ao Caverninha. Só que o Caverninha é um cara legal e o Build vai sair fora para a nova missão. Papi! Oh, <risos> Vamos trocar ideia que está de boomer ali, Área totalmente desconhecida, mas é muito longe. É. Oh, muito longe da área cavernística. O que que acontece? Rapaziada, ah, simplesmente a varinha pegou um atalho super grego aqui. Vai chegar chegando na fazenda do amor. Ó, oh, deixa o carro primeiramente para os locos ficar pensando o que, que tá rolando ali. Vamos trocar ideia. Lidio. Ah, meu Deus. Ó, ó, oh, oh, o sniper. Oh, farinha! Oh meu Deus! A bola, Olha, tu tá rolando para palinha, hein? Pelo amor de Deus, né? Escopeta, tira a escopeta do ponto, caverninha. Dá a volta que os locos vai estar procurando. Ó. Não dá a volta aqui. Vai é de boa. A gente dá a volta ali, pega os locos por trás. Aí eles vão ver qual é que é. Beleza, ó. Primeiro. Pap! Ó, sinta a ira da escopeta. Mete as palinhas de volta, rapaziada. Um oh. oh, tá rolando um aviãozinho altamente lâmpado, hein? Ó. Ele ficando bomba aqui, hein, de... é, velho? Mas, é, não sei se era do medo ou pau. Ô meu, ah, que... oh, meu Deus. chegando eu a tá? qualquer momento. Mas, mas, queima esse negócio aqui? Oh, Queimou. Que Rapazé, tá... Oh, oh meu um aviãozinho pilantra aqui, hein? Será que o avião explodir esse Loki? Ele tá muito rápido, hein? Não. Oh, E aí? Onde é que tá vindo esse Olha, tem as cabecinhas aqui, hein? Oh. Ó, uma cabecinha. Ó, oh, outra cabecinha. É. Aí cai, de... Vamos cair de boa. Oi, avião. Pelo nome Achou! Bloco. Outro log. Ah, não. Vem, vem, vem, vai, vem. Me trocar ideia. Ó, tá procurando um caverninho. Tipo, Vamos ajudar ele. Ele vai pegar a arma, tá de boa. Ele é, vai virar. Vira, ah! vira. Beleza, rapaziada. Tem um lock ali. Tá? Você não se importa. Olha o que de carro tá... Olha a tecnologia do caverninha! Oh meu Deus, rapaziada. Reforços não sabe se esse avião grego, hein, tio uh! Mais carrinho? Eu adoro esses carrinhos, ó Adoro esses carrinhos, é, De boa Vamos, vamos, vamos, caim, tranquilo Uou Oh, meu Deus, e aí? Mas dá o um carrinho, dá o um carrinho e fica aqui escondido, hein Ó, estamos de boa O que é nós esconderijo? Vamos, é só esperar de boa Duas horas depois Ah, tem um loque aqui Não, oh, beleza, se loqueia do mal mesmo, hein Pega a escopreta, mostra pra ele, cabrinha, escopreta Ó, ó Ó, oh, vamos ver se você é pode mesmo. Rapaziada, fizemos um tempo novo. Palmadas. Vai rolar churrascaria, pizzaria e coisas do gênero. Ó, oh, já tá até abrindo de tirar os prisioneiros. Porque o cavalinho vai colocar eles de garçom. É verdade, vai sim. Estamos se encaminhando para as tretas com os Locks. O Caverninha não vê a hora de escopetar o pai e mandar esse cara se ver, porque ele tá muito esforgado, hein? Ô, oh, meu Deus, já tem um avião derrapando aqui, hein? Vamos se ligar. Rapaziada, espero que você tenha curtido. Deixe seu like, compartilhe com seu primo, vô, pai do seu vô, pai do primo, do tio do futuro bisavô!